Superman 64 é com certeza um dos piores jogos já lançados, e se for contar o tamanho do personagem, todo o investimento feito, aí meu amigo tem potencial para ser o pior jogo de todos os tempos. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, como conseguiram criar esse game e deixar ele com tantos defeitos. De onde que veio essa brilhante ideia dos anéis que o Superman tem que passar? Por que no jogo Superman é tão fraco? E cadê a versão de PlayStation que era tão falada e todo mundo tava esperando? Tudo isso e muito mais. E vai ser agora. Então. Bora! Importante a gente parar para pensar, o Superman, que é o maior símbolo dos super-heróis em todas as mídias, até hoje nunca recebeu um jogo à sua altura. É claro que um ou outro a gente se divertia, não é mesmo? Mas olha como é difícil a gente puxar pela memória e achar um grande jogo solo do personagem. Talvez isso esteja muito ligado ao seu nível de poder, até porque é difícil achar inimigos que se equiparem a ele, já que jogos dependem muito mais das mecânicas e interações do que propriamente de uma história bem elaborada diferente por exemplo do seu parceiro de Liga da Justiça o Batman que já ganhou diversos jogos marcantes que fizeram sucesso em quase todas as gerações de consoles muito também por ele ser um humano e sempre ter as mais criativas para Fernalhas possibilitando uma série de mecânicas que deixa o jogo bem interessante outro paralelo que dá para gente fazer entre Batman e Superman é que durante os anos 90 ambos tiveram duas séries animadas bem legais Batman de Animated de 1992 e Superman The Animated Series de 1996. As duas foram produzidas pela mesma equipe e fizeram parte do chamado universo animado da DC, sendo a porta de entrada de várias outras animações do estúdio, como os desenhos da Liga da Justiça, do Batman do Futuro, do Super Shock e dezenas de filmes e novas séries que são produzidas e lançadas até hoje. O desenho do Batman, ainda no começo da década de 90, gerou diversas adaptações de games para consoles como super nintendo mega drive e game boy onde quase todas foram bem recebidas pela crítica e fizeram muito sucesso a série animada do Batman começou a ser exibida exatamente em 1992, e foi encerrada em 1995. Logo em seguida, em 1996, a DC já lançou a do Superman, que também fez muito sucesso, diga-se de passagem. Tanto que durou até fevereiro do ano 2000, ou seja, é claro que a gente ia ter jogos dele também, não é mesmo? Como Tudo Começou o primeiro a se interessar pelo jogo do Superman foi Eric Kayen, um dos membros fundadores da antiga desenvolvedora Titus Interactive. Empresa que mesmo fazendo jogos desde o final dos anos 80, isso para várias plataformas, não possuía nenhum título de peso. Porém, era um estúdio presente no mercado e conhecido por adaptar algumas franquias da TV e do cinema para os games. Você acredita que já no início de 1997, a Titus Interactive Assinou um contrato de licenciamento junto a Warner Bros. para fazer os games baseados em Superman, aquela série animada, onde lançaria o jogo para três plataformas: PlayStation. Game Boy e Nintendo 64 rapidamente definiram uma equipe para esses jogos, essa formada por dois programadores e nove artistas de apoio, o jogo de Game Boy foi concluído em poucos meses saindo ali no final de 1997, e fazendo pouco barulho, é verdade, na época o Game Boy Color já havia sido lançado, e na própria versão anterior aquela monocromática, existiam muitos títulos mais divertidos e bem feitos, porém apesar de ser um joguinho comum, o Super Superman do portátil da Nintendo não chamou atenção negativamente, já que as notas da época foram na média. Após isso, a Taito Interactive deu início à produção do grande projeto do Superman, que sairia para o grande Nintendo 64. O desenvolvimento do pior jogo do mundo O desenvolvimento de Superman 64 durou Pasmem, cerca de dois anos. O plano inicial de Eric Kayan era criar uma experiência mais direta. Algo parecido com o visto no clássico Tomb Raider de Playstation, que saiu em 1996. E trouxe a heroína e musa Lara Croft, no estilo de ação e aventura em plataforma 3D. Eric Kayan tinha a ideia de fazer um game que fosse a altura do Superman. Algo que segundo ele, abre aspas, levasse o Nintendo 64 ao limite. Apresentando as habilidades do Superman, como voar, lutar e mostrasse todos os seus poderes, fecha aspas. Contudo, a equipe percebeu que tudo aquilo não seria possível, pois a tecnologia da época não permitia, e novamente, os cartuchos não possibilitavam o armazenamento de grande quantidade de informações. Isso fez com que eles usassem menos de 10% do design original idealizado, e quase nada de efetivo fosse implantado na versão final do game. Outro fato curioso envolvendo a produção é que poucos dias depois da Titus Interactive fechado o acordo para a adaptação do desenho a equipe de licenciamento da warner decidiu mudar completamente o planejamento de como seria o jogo pois eles detestaram o que a taitos estava fazendo e pediu para que parassem o desenvolvimento e mudassem a proposta do gênero a primeira exigência da warner era fazer do superman um jogo de estratégia Bem ao estilo sim City. Aquele mesmo onde você administra cidades. Lá o Superman funcionaria como prefeito de Metrópolis. Controlando o crime de maneira burocrática. Algo muito diferente do jogo de ação que haviam idealizado. A Warner só ficou um pouco mais flexível. Quando a Titus Interactive rejeitou totalmente a proposta. Mas é claro né. A ideia de Jerico E ameaçou sair do projeto. Com Eric Cain explicando frequentemente. Que as ideias sugeridas não tinham nada a ver com o que o Superman Fazia nas aventuras nos quadrinhos e nem mesmo na série animada, mas a Warner também tinha trazido outras ideias legais, como Superman nadar ou mesmo ganhar power-ups que dariam poderes momentâneos em algumas fases. Essas ideias foram reaproveitadas. Os malditos anéis os desenvolvedores tiveram também que fazer algumas mudanças, para que o Superman pudesse funcionar bem no conceito de um jogo proposto pela Warner. Como por exemplo, diminuir um pouco dos seus poderes, a sua velocidade, e realocar o herói dentro de uma cidade virtual, sem pessoas, para evitar que os guris tornassem o jogo uma espécie de GTA, com o Superman matando geral. Isso não ia cair bem, né? Uma das coisas mais lembradas do Superman 64, são os anéis presentes nas fases onde para completar as missões externas temos que passar por eles como parte do objetivo algo que irritou muita gente irrita até hoje para falar a verdade a ideia para os anéis é que eles fossem parte apenas de uma fase que serviria como tutorial porém muita coisa mudou e foi cortada com o tempo quando decidiram entre aspas brilhantemente tornar aquilo algo comum e obrigatório em quase todo o jogo com o tempo surgiram mais conflitos entre o Warner e a Titus interativo onde mais bugs de colisão e problemas na jogabilidade surgiam além de mais ideias malucas Sendo incrementadas e pouco tempo depois descartadas. Até para aprovar alguns personagens, a Titus teve dificuldade por parte da Warner. Perto do lançamento, vejam só, a Nintendo da América enviou alguns funcionários para dar suporte e apresentar algo pelo menos jogável. A primeira aparição em público superman 64 foi mostrado na e3 em três edições consecutivas em 1997 1998 e 1999, o título apresentado era apenas Superman mas algumas publicações e o público em geral, já chamava de Superman 64, o que acabou virando o nome definitivo para o público, é bem verdade que na primeira apresentação de 1997 não foi revelado nada sobre o jogo, nem mesmo o que se passaria no mundo virtual por outro lado, mostraram que traria o Superman tentando salvar Metrópolis, e também sua amada da Lois Lane, após serem atacados por uma criação de Lex Luthor, o robô Lexoskel 5000. A Titus apresentou alguns cenários vazios, o conceito de como seria Lex Luthor e destacou o poder da visão de raio-x do Superman, algo que serviria para enfatizar a capacidade gráfica do Nintendo 64. É engraçado ver que na época a IGN publicou a seguinte manchete abre aspas Para um fã de Superman, o jogo pode parecer legal e empolgante, já que mostraram pouco. Porém, para o público casual, o game aparenta ser Pobre, fecha aspas. Ou seja, eles já estavam previndo o desastre que estaria por vir. Em março de 1998, a Titus anunciou que Superman 64 estava basicamente completo. Ali estava com 95% de tudo concluído. No entanto, o jogo foi adiado novamente após a E3. Na ocasião mostraram até um mapa e alguns modelos dos personagens. Que dessa vez foram até bem elogiados. Em junho do mesmo ano... A revista GameFan publicou as primeiras capturas oficiais de imagens do game Onde era possível ver alguns cenários internos. A cidade de Metrópolis e o modelo 3D do Superman. Os redatores da Fan gostaram das imagens divulgadas. E até diziam que poderia ser um dos melhores jogos que o Nintendo 64 lançaria naquele ano. O oh, empolgação, hein? O lançamento foi adiado novamente para o final do ano. Que também não aconteceu. E em 1999, o game foi mostrado na Tokyo Game Show. O superman finalmente ganha vida o famoso superman the new adventures idealizado para sair no começo de 1998 foi lançado apenas em 31 de maio de 1999 isso na américa do norte e 23 de junho do mesmo ano na Europa, marcando a estreia do Superman num jogo completamente tridimensional. Era um game de ação e plataforma, todo ambientado numa recriação de realidade virtual da cidade de Metrópolis, construída por Lex Luthor. A tal metrópolis virtual é completamente tomada por uma fumaça incessante que os desenvolvedores chamaram de névoa de Kryptonita, outra ideia qualquer de Luthor para diminuir as forças do Superman. A verdade é que. A a Titus utilizou exatamente o mesmo artifício que a Konami em Silent Hill, uma técnica que mascara o real tamanho do cenário além de também ajudar na desculpa de controlar os poderes de Superman no jogo, Superman pode andar, voar, socar os inimigos e usar a sua super força para levantar e carregar grandes objetos, os outros superpoderes do Homem de Aço incluem visão de calor, o sopro congelante a visão de raio X a super velocidade e a chamada a reprogramação onde o superman literalmente reprograma o um inimigo para que ele vire seu parceiro e o ajude nas lutas nossa que ideia genial hein? eu não sei se era jogo do professor xavier ou do superman todas essas habilidades são adquiridas através de power-ups momentâneos coletados pelo cenário tendo um total de 14 fases os estágios possuem elementos de combate e também de exploração de lugares para achar os códigos de acesso e desbloquear novas áreas assim como ativar computadores e poder resolver puzzles nos cenários internos você repete a mesma coisa milhares de vezes recebe a missão de salvar um refém entra numa corrida contra o tempo e tem que passar por vários anéis isso rapidamente virou uma piada, foram poucos aqueles que conseguiram zerar Superman 64 de fato, não só pela tosquice, mas porque para chegar no final, só era possível no level hard, nos outros modos de dificuldade, o jogo reiniciava, avisando que para continuar, deveria jogar no modo mais difícil, é mole o que mais? Afinal, Superman 64 é tão ruim assim? obviamente a movimentação do Superman é controlada pelo analógico e o botão Z serve para que o herói ao se voe ou simplesmente pose se já estiver voando como os controles são imprecisos geralmente é necessário apertar umas seis ou sete vezes o botão para que Superman possa fazer qualquer coisa finalmente no ar controlar Superman nesse jogo é uma questão à parte que merecia uma especialização ele não é rápido como se espera também não é lento a ponto de travar tudo dá pra dizer que a sensação é de controlar um guarda-roupa que está suspenso no ar, de tão travado que o jogo é. Fazer as manobras pelos anéis é bem difícil, principalmente dentro do prazo determinado. Eu tenho certeza que você se lembra disso, né? Sucesso de vendas a recepção da crítica e do público não poderia ser pior. A coisa realmente era bem complicada. Porém, devido a todo o apelo popular do personagem, Superman 64 ficou no top 10 dos jogos mais vendidos da América do Norte, durante todas as semanas de junho de 1999. Só para se ter ideia, em julho do mesmo ano, a Titus declarou que o game do Superman tinha sido o terceiro jogo mais vendido do Nintendo 64. Foram incríveis, mais de 500 mil cópias vendidas. Lembrando que um ano antes, o próprio Eric Cain projetou que o jogo venderia cerca de um milhão de cópias. Chegaram a dizer na época que tiveram um feedback bem positivo dos jogadores. Mas eles não revelaram uma coisa. Essa pesquisa tinha sido feita com crianças de 6 a 11 anos. Você não ouviu errado não. A pesquisa foi feita com crianças de 6 a 11 anos. A crítica gringa não ligou, mas as revistas brasileiras... Foram vários os veículos internacionais de imprensa que consideraram Superman 64 o pior jogo já feito de todos os tempos. Porém, dessa vez eu queria chamar a atenção de você para o que a imprensa brasileira achou na época. Sim, é claro que a maioria das revistas seguiram a opinião da maioria. É o caso da Super Game Power, número 64, que coincidência. Onde até pegaram leve e preferiram destacar as mecânicas do game. Avisaram que a aventura tinha pouca ação Falaram sobre a dinâmica das missões e focaram no funcionamento dos superpoderes, que diziam ser a melhor parte do jogo. Dá pra dizer que eles representam a opinião da maioria, porque em poucas palavras definiram bem o que é Superman 64. Abre aspas, o pior do jogo é sua movimentação, principalmente nas fases que exigem um pouco mais de ação. Os movimentos e controles não colaboram fecha aspas como falei essa edição é a número 64 da revista super game power que saiu em julho de 1999 no entanto o mais curioso de uma análise já feita de superman 64 aconteceu na edição 142 da ação games lançada em agosto de 1999 a crítica traz várias páginas destacando e massacrando diversas partes do jogo e que dificilmente era um game para se jogar mais de duas vezes diziam que nem eles próprios acreditaram que jogaram esse game a ponto de testar em três cartuchos e dois consoles diferentes achando que as cópias que pegaram pudessem estar com defeito relatos como abre aspas os três cartuchos do jogo testados em dois consoles diferentes deram pau travas fazem o homem de aço parar no meio da cena causam falhas nos gráficos e tornam praticamente impossível terminar a fase airship a última fase do jogo fecha aspas ou mesmo coisas hilárias como por exemplo, abre aspas, o mais difícil é controlar o Superman durante o voo, pois ele é muito sensível aos comandos e muda de direção bruscamente, fecha aspas. Descrições que ilustram bem o que a crítica queria passar para o leitor. Porém, para surpresa geral de todos, a nota final da Ação Games é ainda mais inacreditável que o próprio jogo do Superman. Eles avaliaram vários critérios e fizeram uma média, com 8 de 10 para os gráficos, 7,5 de 10 para o som, outro 7,5 de 10 para a jogabilidade injogável e 7 de 10 para a diversão. A nota final fechando num 7,5 de 10. Pode ter certeza. Essa foi a melhor nota que Superman 64 recebeu em toda a sua existência. A versão de PlayStation que nunca saiu. Após o fracasso de crítica da versão de Nintendo 64, a Titus Interactive passou para a desenvolvedora Blue Sky Software, a missão de refazer completamente o jogo do Superman, na sua versão de Playstation. O game recebeu a aprovação da Sony, que estava gostando do que viu, e aparentemente parece ser um jogo bem legal. Pelo menos era melhor que a versão de Nintendo 64, porém a licença que a Titus tinha com a Warner havia expirado, e depois de toda aquela confusão, não conseguiram renovar o contrato resultando no cancelamento do jogo no ano de 2000 mais de 20 anos depois o game acabou indo parar nas mãos de um sujeito chamado Richard even Mendel que publicou uma história no site devian art em novembro de 2020 Dizendo que havia obtido o Superman de Playstation 1, através de um leilão em junho de 2013. Os links que ele postou no Twitter, pouco depois foram desativados. Deixando apenas algumas imagens à mostra. Será lenda? Quem sabe um dia então, o Superman não ganha um jogo que ele merece. Pois até o momento não existe jogo bom dele não, hein? Mas você consegue entender a importância do personagem Superman? Um dos jogos mais comentados do sistema Nintendo 64, é um jogo... Péssimo e que passaria batido, mas só ficou na história por ser Superman 64. Vocês estão ligados que eu trabalhei numa Pro Games, a filial da Penha, na Zona Leste de São Paulo. E acredite, quando o Superman 64 chegou lá na locadora, meu amigo, foi uma loucura. Chegaram três cartuchos e tinha gente que saía no tapa para alugar. Mal chegava um cartucho, já estava reservado para outra pessoa. Mas isso durou mais ou menos um mês. Depois, ninguém mais queria alugar aquele jogo. Nem por hora, nem para levar para casa. Ficou encalhado até a locadora fechar. Mas eu quero saber de você